Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Naís Soares e hoje eu vim mostrar para vocês alguns, algumas de minhas garrafas decoradas. Gente, eu tenho algumas já feitas já no canal, para quem ainda não assistiu, Aí vai assistir, porque eu vou deixar no link abaixo desse vídeo E vou deixar nos cards também E quem já assistiu o vídeo das que eu gravei passo a passo vai recordar E vai ter também essas outras ideias que eu vou mostrar pra vocês Gente, essas garrafas é muito bonita pra você decorar o ambiente de trabalho A casa de vocês, principalmente pra decorar festas Então aqui algumas, algumas ideias que eu trago pra vocês E depois eu vou mostrar as que eu já gravei no... no canal, tá? E se você se agradar de algumas outras aqui e tiver muitos pedidos no comentário, nos comentários, depois eu venho com um vídeo gravando um passo a passo para vocês, tá? Olha, essa daqui ela foi feita, primeiro eu passei é uma mão de prime, depois eu passei duas de mão da tinta PVA mafim, trabalhei aqui essa partezinha com meia pérola. E aqui uma, uma tirinha de extrase de dourado E aqui ela é com, com aplique com guardanapo Veja só aqui os detalhes Tá, gente? Aqui já é uma ideia Essa daqui é uma garrafa de azeite ela tinha aqui esse decote, então aproveitei esse decote para sobressair, coloquei essa tirinha aqui de trás Ela é feita em craquelê, é um kit craquelê que a gente usa no canal. Vocês vão ver passo a passo como é feito essa parte craquelada. Essa daqui é outra, uma garrafa de suco de uva bem grande que eu fiz com aplique de guardanapo. Usei aqui essas meias pérolas maiores. E aqui é o areia brilhante que a gente passa a cola branca primeiro para depois estar tá colocando essas areinhas brilhantes. E ficou assim desse jeito, gente. Essa daqui é uma menorzinha que eu fiz, simplesinha, caquelado, com a tirinha de trás e essas meias pérolas aqui, meias douradas. Essa aqui também, gente, é com craquelê, ela é craquelada com a, a fita espelhada, que eu acho muito bonita essa fita espelhada e feita também com areinha brilhante. Aqui outro modelo, tem essa aqui também. Eu gosto muito de azul, gente, por isso que tá aqui a maioria azul. Aqui é o craquelado também, com a fita espelhada. E eu fiz aqui com esse modelinho, com essas meias pérolas, compridinhas, parecendo uns pingozinhos, tá? E essa daqui, ela é bem simplesinha. Ela Eu fiz aqui o ano passado, para o Natal, só com aquelas toalhinhas que eu uso nas minhas luminárias né, o lacinho, essa é muito simples, porque eu fiz outras mais bonitas, mais trabalhadas, mas aí eu vendi, né, gente? A gente tem que vender também para poder tirar, né, os materiais que a gente gasta. E essa aqui, ela é craquelada com aplique, com guardanapo, veja, gente, como fica, fica linda, tá vendo? Essa aqui também é simplesinha, foi com aplique, com guardanapo, tá, com essas... Tirinhas aqui de trás esse cordãozinho aqui de pérola prata, essa daqui. Gente, ela é assim: uma garrafa mais rústica. Ela é feita com aquelas toalhinhas que eu uso muito para fazer minhas luminárias. Primeiro vem aquele processo, eu passo o prime, dou a mão de prime ou duas mão de prime, depende. Depois eu passo a, passei a tinta PVA preta e depois eu fiz todo o trabalhado com a toalhinha. Eu colei a toalhinha, passei mais uma uma mão, passei uma um pouquinho da tinta spray com a buchinha para poder fazer esse efeito. Aqui é uns pedacinho da fita espelhada que eu coloquei, tá? Se vocês gostarem, acharem ela bonita e quiser que eu faça o vídeo, passo a passo, eu faço para vocês. Essa daqui, gente, tem, um, tem gravado. tá? Ela tá gravada aqui. Vocês podem ver já o passo a passo dela e muita gente me pediu para que eu gravasse essa mostrando como aplica areinha brilhante então essa também tem no canal vou deixar no link para vocês gente essas maravilhas aqui eu fiz recentemente essas gavas que é muito bonita para decorar festa gente festa de casamento de aniversário de 15 anos Então ela é feita com as rosas em biscuit tá? Eu passei o prime, passei a tinta Bevei a branca, depois essa outra tinta aqui Que é um vermelho púrpura E essas rosas feitas em biscuit Essa já é em azul, tá gente? E essas tampinhas aqui, formato passarinho Esse desse formato, eu comprei numa loja de conveniência Vocês podem encontrar numa loja de... Para artesanato mesmo, onde vende pérolas, vocês podem então, encontrar essas tampinhas. Gente, então, tá aí. Eu quis mostrar para vocês aqui essas ideias de minhas garrafas. Eu tinha outras, mas aí eu já vendi, ficou essas, eu quis passar para vocês. E o vídeo de hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá? Quem ainda não assistiu As outras, então, assistam E essas outras ideias para vocês fazerem Se vocês quiserem, tá? No comentário, me pedindo, eu volto, faço o vídeo Passo a passo Quem ainda não foi inscrito no canal, gente, se inscrevam Tá? Aperta aí o sininho para poder vocês receberem a notificação De todos os vídeos, compartilhe Com seus amigos, tá? E se gostaram, dê o seu like, tá? E por hoje é só Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Beijos!